Na última sexta-feira, a gente foi comemorado o dia do líder comunitário. E eu conversei com o presidente da UTAN, que é a União Três Lagoense das Associações de Moradores de Bairro, o Celso José de Mello, que falou a respeito do dia do líder comunitário, da importância do líder comunitário para o bairro. Vamos acompanhar a entrevista. Dia bastante importante para o líder comunitário, que a gente está falando sempre de fomento nos bairros.